Com a manta, porra! Espeta! Como uma muito calor! Vão-se passar? Especialmente quando... Ai, está muito e Anda, chora! Great. Wow, the rays of light are amazing, man. Check it out. Let's look something after effects, man. Oh, look, look, look. here? it's the Alvaro de los This is É, mas tem, girando, tenho que sacar, mano, que massa! Um espetáculo! Olha lá o footage, Foi Corsairs Manual, Olha, Ricardo, tens sempre frutas, vens cá e sacas as minhas frutas, pões no bloco. Uma destas vai quedar bastante espetáculo. Agora, faz-se um. Downside. Isto é que é muita ter esta possibilidade, olha Wide angle. Agora tenho que encradar com as pessoas, que é para eles verem é. Esse...